Tu se meter com uma criança, não se mete com criança, não! Vagabunda! Me professa! Pela criança, eu dou minha vida, graças a Deus! pai seu app de vídeos curtos!